Olá, muito boa noite a todos. Eu sou a Tereza Sato e estarei com vocês hoje, nesta noite, para mais uma preleção online, aqui pela página da Ceia. E antes de darmos início ao tema de hoje, convido a todos vocês para que possamos nos elevar em prece, acalmando assim o nosso coração, fechando os nossos olhos, abrindo a nossa mente, tranquilizando-a, serenando-a e nos ligamos ao nosso mentor, a este anjo de guarda que todos os dias está ao nosso lado, nos amparando e nos protegendo. Nos ligamos também com os mentores do nosso centro espírita, com os mentores da preleção de salão, dos evangelhos nos soares e todas as equipes espirituais que nos ajudam com todos os trabalhos desenvolvidos. Nos ligamos também a Ricardo e os seus lanceiros, que com os seus cordões fluídicos, protegem não só o nosso centro espírita, mas protegem também todos os nossos lares. Nos ligamos também com o anjo Ismael, este Espírito iluminado que Jesus escolheu para cuidar do nosso querido país para tornar o Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E assim nós dizemos. Ao nosso divino Mestre Salvador, -nos e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus,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 Pedimos que ele, que ele nos leve até a presença da nossa querida mãe espiritual, Maria de Nazaré. Ela que com todo o seu amor de mãe nos envolve e nos protege, nos coloca em seu colo de luz, nos envolve com seu manto sagrado. E ela, por ter todo esse carinho para conosco, nos eleva até o seu Filho amado, nosso Mestre Jesus. E em sua presença, Mestre, nós agradecemos por todos os exemplos, por sua humildade, por seu amor por nós. E principalmente, por caminhar ao nosso lado, nos mostrando a direção do bem, do amor e da caridade. E esse caminho é o caminho que nos leva até o Pai da vida, de Deus Todo-Poderoso. E a Ti, Pai, agradecemos por esta vida, pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo, evoluindo, cada um a seu tempo, mas sempre na certeza do seu amor de Pai e da sua justiça. Que assim seja e graças a Deus. Novamente, muito boa noite a todos. É, a pré-eleção de hoje tem um tema muito interessante, que são as influências espirituais e essas influências espirituais elas estão muito mais presentes no nosso dia a dia através dos nossos pensamentos e das nossas ações do que a gente possa imaginar é uma influência que às vezes a gente nem se dá conta que ela existe porque nós não prestamos atenção nós, às vezes, é, achamos que foi alguma intuição, que foi algum pensamento que veio, seja ele bom ou ruim, mas que foi obra, às vezes, do destino, obra do acaso, enfim. Nós temos, às vezes, é, vários tipos de pensamentos com relação a essas influências. E nós precisamos nos atentar, as energias que nós estamos emanando, porque é através destas energias que nós nos deixamos influenciar. Então, quando a nossa vibração, né, nosso padrão elevatório de vibração ele está alto, ele está em sintonia com bons sentimentos, né, com boas atitudes, com boas palavras, nós atraímos as influências espirituais positivas. Então, o nosso mentor fica sempre ao nosso lado. Nós conseguimos atrair espíritos de luz que nos clarificam as ideias, que podem nos ajudar, sim, nas nossas intuições, que podem, sim, nos proteger. Mas, infelizmente, nós também temos as energias negativas. E, com isso, essas influências espirituais também agem. Então, quando o nosso padrão elevatório né, de, de vibração, de energia, ele cai. Nós nos permitimos que caia através de sentimentos, de sensações, de pensamentos. Nós também abrimos um canal para as influências negativas. E essas influências negativas, elas podem nos ajudar a fazer, é, a ter né, algumas atitudes, algumas ações colocar algumas palavras né, para fora de uma forma muito ruim, onde a gente às vezes não raciocina quais serão as consequências. E muitas vezes isso também somatiza no corpo. Ah, mas vocês podem pensar assim, Tereza, mas como assim somatiza no corpo? Né? É, através é, de algumas doenças que a gente possa vir a ter, através, às vezes, de lapsos de memória. É, claro né, que também existe a questão é, dos vícios, que contribuem muito para essas influências, né? abuso do álcool, abuso do cigarro, é, ou mesmo de drogas, enfim. E isso tudo é, pode fazer com que não só o nosso corpo padeça, mas com que o nosso espírito também venha, a ter é, essas consequências, principalmente quando a gente retornar à pátria espiritual, é onde nós conseguiremos descobrir quais foram todas as consequências que sofremos ou que estamos sofrendo por conta de, dessas é, baixas energias que nos permitimos sentir e aí os, os espíritos, né? Que nos influenciam de forma negativa, que nós, dentro da doutrina, chamamos de obsessores, se achegam próximos de nós e acabam por nos influenciar a termos algumas atitudes ruins. Não só também, necessariamente, precisa ser é, coisas físicas, podem ser também é, brigas, mau humor. Então, eu brigo, começo a brigar muito. É, com meu marido, com os meus filhos, com os meus pais, no trabalho. Eu, eu fico sem paciência, irritadiça, mal-humorada. E isso tudo também são as brechas que nós vamos abrindo cada vez mais quando a gente não percebe, quando a gente não se dá conta. Então, aquela falta de gentileza no trânsito, né? Ou então, é, aquela falta de gentileza no trabalho, ou quando eu estou na fila do supermercado, ou dentro né, do supermercado, e, e quero ter vantagem em cima de outras pessoas. Isso tudo são pequenas atitudes que vão é, abrindo esse tipo de canal. E aí, quando a gente se dá conta, esse canal já está aberto, e aí, às vezes, a gente acha assim, e agora? Né? Tem que ir lá tomar um passe, tem que ir lá no centro, preciso fazer um tratamento, aí é que a gente pede socorro sendo que a gente pode evitar esse tipo de mal que, vem, que venhamos a, a nos proporcionar, digamos assim, né? Ah, mas de que forma que eu posso fazer isso? Vocês podem estar se perguntando. Existem várias formas, claro que a primeira delas é quando percebermos que estamos nesse padrão vibratório baixo, ruim, ou fazermos uma prece, ou nos recolhermos um pouquinho, silenciarmos o nosso coração, a nossa mente, né? Se possível, fechar os olhos. Se não for possível naquele momento, assim que a gente conseguir, porque às vezes a gente está no trabalho, vamos portar dirigindo, eu não posso fechar o olho. Mas em algum momento que eu possa fazer isso, então que eu possa me recolher uns minutinhos, fazer uma prece, me ligar com o meu mentor, me ligar com Jesus ou seja lá a crença que você tiver, quem você gosta, se existe algum santo, de repente, que você tenha né pedir essa proteção, pedir esse auxílio, para que possa tirar da mente, tirar do coração esses sentimentos, essas sensações. Claro que isso precisa e demanda é, um cuidado, uma disciplina, e principalmente, um reconhecimento. Então, nós precisamos reconhecer isso em nós, precisamos entender o que estamos sentindo, o que estamos falando e por que estamos agindo dessa forma. E aí, quando a gente começa a procurar é, respostas para essas perguntas todas, né? no livro dos Espíritos tem várias né, passagens. É, tem um capítulo é, todo com relação... A isso, e tem é, uma pergunta é, muito interessante é, no capítulo 9 do livro dos Espíritos, que é a pergunta 459, que eu vou ler para vocês. Os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E a resposta. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, por quê? Frequentemente são eles que vos dirigem. E aí, a próxima pergunta. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bem contrários uns aos outros. Então, Há sempre de vós e de nós, e é isso que vos coloca na incerteza, posto que tende em vós duas ideias que se combatem. E o que, que ele quer dizer aqui com isso? Ele está dizendo com isso que é, a todo momento nós temos essa presença espiritual próxima de nós, sejam elas boas ou ruins, o que vai fazer com que elas se aproximem cada vez mais é o que estamos emanando, é essa nossa energia que estamos colocando para fora, que estamos fazendo com que as outras pessoas e eles principalmente sintam, então quando a gente é, começa a perceber essas influências e a gente começa a discernir o que é meu e o que não é meu e que está vindo e que está chegando até a mim é onde a gente consegue fazer melhor essa separação do que é uma influência espiritual e do que de fato é meu. E aí é, a gente tem uma historinha muito interessante é, de, de Kardec, né que até isso está na Revista Espírita de, de 1858, olha só quanto tempo tem isso, né? que existia um homem, né, um, um homem é, instruído, estudado, é, de bom caráter, mas que ele foi vítima de uma paixão platônica, de uma fascinação por uma mulher, e que ela só chegou ao fim é, com a ajuda de bons espíritos. E ele foi influenciado pelo pai dele, né, pelo espírito do pai dele. O pai dele já havia desencarnado, e o pai dele aí pediu intercessão aos espíritos superiores para poder ajudá-lo, para que ele fizesse algum tipo de trabalho braçal, algo que, que o cansasse fisicamente e que o mantesse focado naquele tipo de trabalho, para que ele não divagasse nos pensamentos, para que ele não tivesse é, a mente vazia no sentido de ficar pensando, ficar remoendo aquilo. E o pai obteve né, essa autorização, veio ajudá-lo, e aí, de fato, ele conseguiu é, ter esse trabalho mais braçal, e aí ele conseguiu se reerguer e deixar para trás as más influências de quando ele começou a ter essa fascinação, e aí é, ele se perdeu nesse caminho. Isso é uma das pequenas histórias que eu, eu bem resumi, é, para vocês só terem uma noção né, mais clara do que pode acontecer, e ela pode acontecer em qualquer sentido, não é só no sentido amoroso. Nós podemos é, ter esses tipos de influência é, em qualquer momento da nossa vida, em qualquer relação que nós temos, seja ela de pai e filho, seja até de um ente que já partiu, né, a gente pode também... É, fazer com que nós influenciemos esse ente querido, mesmo ele estando no, no plano espiritual. Então, as, as influências espirituais, elas podem acontecer a todo momento. Nós só precisamos prestar atenção é, no orai e vigiai, que foi o que Jesus sempre, sempre nos falou. Jesus ele sempre nos deixou excelentes é, exemplos do que nós precisamos fazer, do que nós, de como devemos agir. E é tão simples e, ao mesmo tempo, parece tão difícil, porque nós não fazemos, né? Passaram-se mais de 10 mil anos da partida de Jesus e, ainda assim, a gente, às vezes, procura as respostas mais complicadas de algo tão simples para ser feito. E é por conta... Às vezes, dessas complicações que nós fazemos na nossa vida, que nós não entendemos é, o porquê nós passamos por determinadas situações. E essas influências, elas podem intensificar essas nossas provações é, de tal forma que a gente não consegue enxergar uma luz no fim do túnel a gente não consegue achar uma solução para os nossos problemas. Nós conseguimos achar para o do outro. Mas para nós, fica difícil encontrarmos. E aí, muitas vezes, como eu disse, nós recorremos daí ao centro espírita. Principalmente quando alguém comenta daí com a gente, nossa, você deve estar com um encosto. Nossa, isso aí é coisa de espírito ruim. Isso aí é coisa de zombeteiro. Isso aí é coisa de obsessor. E aí, a gente se dá conta de tomar um passe, né, de fazer um tratamento espiritual, sendo que isso também é muito importante, ajuda muito, a nossa casa tem esse tipo de trabalho. É, nesse momento, temos feito de forma online, mas ele acontece, ele existe. E mesmo sendo de forma online, ou quando, é, quando era né, presencial e tenho certeza que logo vamos voltar. Nós precisamos manter dentro de nós, durante a nossa semana em casa, não só no centro espírita, essa, essa paz essa sensação boa que a gente vai buscar no centro. Né? Essa, essa sensação de tirar aquele peso das costas, ela precisa se manter. E ela só vai se manter se nós nos ajudarmos. Quando eu me ajudo... Com as minhas orações, com a minha fé, né, com a minha vigilância, isso se prolonga, eu consigo fazer com que esse movimento de, de energia, de, bom, de boas sensações, de bons pensamentos, eles permaneçam por mais tempo comigo. E isso é de extrema importância. E aí, quando a gente está nessa sintonia, a gente acaba afastando esses. Essas influências inferiores, né? Esses espíritos que às vezes estão vagando e acabam só chegando a nós só porque acharam uma brecha. Não necessariamente eles têm algum tipo de ligação conosco. E essa influência, ela só se concretiza, ela só se estabelece entre nós e os espíritos. Então, o espiritismo, ele vem nos ensinar que essa influência sobre nós é independente se ela é oculta ou se ela é ostensiva, é, ela só se concretiza em virtude da sintonia que nós estamos estabelecendo. E isso, é, é, é, às vezes, é algo chocante, né? É, mas nós precisamos entender que essa responsabilidade é nossa. Essa responsabilidade não pode ser simplesmente colocada... É, para os espíritos é, superiores ou inferiores. Ela também faz parte de nós. E a, a partir do momento que a gente consegue entender que essa influência é parte de nós e que nós temos esse livre-arbítrio né, de, de, de fazermos e de sentirmos o que estamos é, com vontade, é o que traz a nossa consciência à tona. É o que faz com que a gente tenha esse, esse discernimento de entender o que está se passando por conta das nossas atitudes. É o que nós falamos muito. É, a gente colhe o que a gente planta. E se você quer colher coisas boas, precisa plantar bons, boas sementes para ter bons frutos. E aí, quando a gente se depara... É, com é, essa vigilância e com esse momento de encontro conosco mesmo, né, a prece, o passe que a gente toma no centro espírita, é, fazer evangelho no lar também é muito importante para proteger a nossa casa, proteger as pessoas que moram conosco, né, uma vez por semana, é, abrir ali, tirar uns minutinhos para reunir a família, estar junto, né, ler um trechinho do evangelho, é, conversar a respeito daquilo que, que se leu, o que se entendeu, mesmo se tiver criança em casa, elas também já vão aprendendo, né? É, fazer também né, o, o tratamento dentro de um centro também ajuda muito, é muito importante né? ter todo aquele carinho de, um, de uma entrevista, de um acolhimento, isso também acaba ajudando a calentar o nosso coração. Mas, se os sintomas físicos, como eu falei lá no começo da preleção, eles ficarem é, de tal forma que comecem a prejudicar o seu dia a dia, enfim, o seu trabalho, as suas atividades diárias, precisa também se procurar um médico, né? A gente também precisa tratar do nosso físico, então, isso também não pode ser dispensado de forma nenhuma. E uma forma também muito, muito, muito importante de que a gente tem de conseguir se livrar ou, né pelo menos, amenizar essas influências espirituais é quando a gente tem o apoio da nossa família e quando a gente tem o apoio dos nossos amigos. Eles também são de fundamental importância para essa melhora, para que a gente consiga se reerguer, para que a gente consiga entender o que está estamos passando e para que a gente não passe por isso novamente e que a gente também consiga depois, né, desse momento de recuperação e tudo mais, ajudar outras pessoas, que a gente consiga também detectar outras pessoas que às vezes estão passando pela mesma situação que nós já passamos e poder ajudá-las e poder orientá-las, porque às vezes muitas pessoas também não sabem o que está acontecendo, né, ou mesmo as pessoas que não acreditam né, em espíritos, influência espiritual, não conhece espiritismo, ou não tem nenhum tipo de afinidade com a doutrina, né, não tem problema nenhum. Mas desde que a pessoa aceite ajuda, que ela aceite que ela está com algum tipo de problema e que pode ser tratado, que, pode, que ela pode receber ajuda, que ela pode sair daquela situação... Isso também é de extrema importância. Então, que a gente também sempre cultive os nossos amigos e os nossos familiares próximos de nós, para que a gente também possa receber esse carinho, esse apoio, esse amparo, que faz muita diferença quando a gente está passando por alguma situação dessa. Quero muito, muito, muito agradecer a todos vocês por estarem comigo esta noite por este momento de reflexão, por este momento de eu poder compartilhar um pouquinho do que eu sei, um pouquinho do que eu pesquisei com vocês, que vocês recebam toda a minha energia é, aí onde vocês estão, espero que todos vocês estejam bem. E eu vou pedir novamente para vocês fecharem os olhos de vocês, para que a gente possa, neste momento, fazer as nossas vibrações de amor, as nossas vibrações de luz e que a gente possa neste momento doar os nossos melhores sentimentos para que os amigos espirituais possam levar a todos os irmãos necessitados, aos que se encontram acamados nos hospitais, aos que se encontram nos asilos, nos orfanatos, nas creches, nos presídios, aos moradores de rua, a todos os países que neste momento passam por alguma dificuldade social, política, financeira, religiosa, que todos estes irmãos possam ser amparados pelo amor do nosso Mestre Jesus. Que possamos também envolver todos todos os governantes, tanto do nosso país, como de todos os outros países da Terra. Que possamos envolver o nosso planeta Terra em muita luz, principalmente a luz do amor, a luz da cura, que possamos também receber em nossos lares um pouquinho dessa luz dos nossos familiares, que possamos também sermos envolvidos por essa luz e que assim seja e graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigada e boa noite a todos vocês.